E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos começar a falar a respeito de pontos críticos. E, para isso, eu tenho essa função em amarelo e eu quero saber quando ela tem valores máximos e mínimos. E, claro, para esse vídeo, essa função ela é decrescente para valores que vão para o infinito negativo, e é decrescente para valores que vão para o infinito positivo. E aí eu te pergunto, qual é o valor máximo que a função pode assumir? Observando o gráfico, nós podemos ver que esse aqui é o maior ponto que ela pode assumir e é o que chamamos de máximo global. E a função nunca terá um valor maior que esse. Ou seja, vamos ter um máximo global no ponto x zero, f de x zero. Isso porque f de x zero é maior do que f de qualquer coisa para qualquer x no domínio. Isso é bem intuitivo, né? É só você olhar para este ponto e ver que não existe nenhum maior que ele. Agora, será que teremos um mínimo global? Não, porque essa função ela vai recebendo valores cada vez mais negativos conforme o x vai para o infinito negativo e valores cada vez mais negativos conforme o x vai se aproximando do infinito positivo. Portanto, eu posso escrever que não temos mínimo global. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Será que temos mínimos locais ou máximos locais? Bem, ter um mínimo local significa dizer que a função nesse ponto é menor do que qualquer ponto em sua vizinhança. Então, esse ponto parece ser um mínimo local. E, claro, nessa aula não vou definir nada, é só uma ideia intuitiva. Significa dizer que nós temos um x x1 de modo que o valor da função nesse ponto seja menor do que qualquer ponto em sua vizinhança. Ou seja, qualquer valor de x que você escolher à esquerda ou à direita sempre vai dar um valor para a função maior do que esse valor aqui. Agora, será que tem máximos locais? Esse aqui parece ser um máximo local. Isso significa dizer que, para qualquer x que esteja na vizinhança de x a função sempre vai ser menor do que esse ponto aqui. Ou seja, qualquer valor de x que você escolher à esquerda, ou qualquer valor de x que você escolher à direita do x2 sempre vai dar um valor inferior a esse aqui. Claro, eu falei que parece ser máximo local, porque eu não tenho uma prova matemática ainda para isso,? Né? Nós só estamos olhando para a função e tendo uma ideia intuitiva. E, claro, o máximo global ele também é um máximo local. Mas agora que encontramos esses máximos e mínimos, que também são chamados de extremos da função, como podemos identificá-los se soubéssemos algo a respeito da derivada da função? Vamos olhar a derivada para cada um desses pontos. Vamos começar traçando a reta tangente a esse ponto, e aí você pode ver que a inclinação é zero, o que nos diz que a derivada da função em x zero é igual a zero, ou seja, a inclinação da reta tangente a esse ponto é zero. E o que acontece aqui? A mesma coisa. A reta tangente a esse ponto também tem inclinação igual a zero, o que nos diz. Que a derivada da função em x é igual a zero. E aqui, o que acontece? Nesse ponto, a reta tangente não é definida. Nós temos uma inclinação positiva, e então, imediatamente, a inclinação se torna negativa. Portanto, a derivada da função em x não é definida. E, de novo, eu não estou provando nada, só estou dando uma ideia intuitiva ou seja, quando você tem um extremo que não está no ponto final de um intervalo, ou seja, quando não está, deixa eu colocar aqui um plano cartesiano, vamos dizer que aqui nós temos um ponto, e aí a função começa aqui e continua, esse seria um ponto máximo, mas seria um ponto final. Ou seja, eu não estou falando desse tipo de extremo, eu estou falando quando temos vários pontos na curva ou quando o nosso intervalo é infinito. Então não estou falando de pontos igual a esse e nem de pontos igual a esse. Estou falando de pontos dentro da curva. Eu acho que isso ficou claro, né? Mas enfim, se você tem um ponto no intervalo, será mínimo ou máximo? E foi o que vimos aqui intuitivamente. Então eu posso dizer aqui que um mínimo ou máximo em x igual a a é claro, sem ser um ponto extremo a derivada da função no ponto A é igual a zero ou essa derivada nesse ponto não é definida, que é a mesma coisa que dizer que é indefinida. Foi o que vimos nesses casos. Ou seja, a derivada aqui deu zero, a derivada aqui deu zero e a derivada aqui deu não definida, que é a mesma coisa que dizer que é indefinida. E esses pontos onde a derivada é igual a zero ou é indefinida são chamados de pontos críticos. Com isso, os pontos críticos dessa função são x0, que é quando a derivada da função é igual a zero, x1, que também tem uma derivada igual a zero, e x2 onde a derivada é indefinida. E aí eu te pergunto, sabendo disso, para encontrar um máximo ou um mínimo, nós devemos descobrir se a derivada naquele ponto é igual a zero ou se a derivada é indefinida. Para entender isso, vamos pensar em um ponto mais ou menos aqui que tem uma coordenada x3. Se nós pensarmos na reta tangente a esse ponto, parece que a derivada de x3 é igual a zero. E, baseado na nossa definição, x3 seria um ponto crítico. Mas, se você olhar para ele, não parece ser máximo ou mínimo. Ou seja, ser um ponto crítico não necessariamente significa ser máximo ou mínimo. Com isso, consideramos somente esses três, como máximos ou mínimos. E esse aqui é um ponto crítico, mas não é nem mínimo, nem máximo. E no próximo vídeo, você vai aprender a diferenciar isso, ou seja, você vai aprender a descobrir quando existe ponto mínimo ou máximo em um ponto crítico. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!